uma das vistas mais linda aqui do condomínio. Ela é na beira lago, com praticamente todas as mansões aqui do canal, mas esse, meu caro, é um lago do Bosques de Atlântida, um dos maiores lagos aqui de todos os condomínios e ela pega bem na curva aqui, gente. Que casa maravilhosa! E além de ser uma casa com terreno estratégico de 556 metros quadrados, ela possui quatro suítes mobiliada e decorada prontinha para você entrar. E o melhor de tudo, anota aí, o melhor custo e benefício do condomínio. Meu caro, essa mansão vale quase 6 milhões de reais e está à venda promocionalmente hoje por apenas 4 milhões e 800 mil reais. Barbada! Vem comigo conhecer essa maravilha, essa oportunidade única aqui no condomínio Bosques de Atlântida. Detalhe por detalhe nós vamos fazer um tour aqui e você vai se apaixonar por essa residência. Vem comigo! Olha só gente, então, aqui nos fundos da casa, eu estou no pátio da casa, terrenão de 556 metros, a casa tem 357 de área privativa, quatro suítes, ela tem uma arquitetura gente, olha só que diferenciada de linhas retas, concreto aparente, magnífica, meu caro. Lá em cima, esses dois vidros, mais aqui lá, é tudo a suíte master, que aliás, é uma bela suíte master. Comecei o vídeo aqui atrás da casa, estou a parte de lazer, uma piscina em concreto. A gente tem, tá, gente, um deck molhado para você botar as cadeirinhas ali. E a piscina, gente, tem uma pastilha com uma cor bem diferenciada, ó. Apesar da casa não ser tão nova, tem vários materiais que são totalmente atualizados. Aqui nós temos mais uma sala, mais um salão, vamos dizer assim, um espaço para o chimarrão para quem é gaúcho aqui, né? Para você sentar aqui ou curtir. Então, o pôr do sol. Aliás, o sol nasce lá, meu caro. Deixa eu te mostrar. O sol... o sol nasce lá e vai se pôr aqui atrás. À minha esquerda. Então, praticamente o dia todo você tem sol na piscina. E olha só, aqui atrás tem mais um cantinho de paisagismo, gente. Ó. Mais uns banquinhos. Aqui tem três nenê. <risos> três... Acho que é três Buda filhote, né? Uh, prontinho aqui. Hein? E... e um detalhe antes de você entrar na casa, vem cá. Esse terreno ali, é maior do que o normal. Porque ele é um terreno de esquina Como assim, Diego? Ele é um terreno do lado de uma área verde Olha só, vem cá, deixa eu te mostrar Bom, Aqui uma área verde, uma alameda Não sei como é que fala na sua cidade Aqui a gente fala alameda, área verde Uma área de servidão aí, né? E toda ela aqui, gente, é o paisagismo prontinho Tem mais uma sala estar ali fora Eu vou te mostrar É uma baita casa E está com excelente preço Com um baita de um negócio Inclusive você, investidor Pode estar comprando essa casa aqui e repaginando ela e colocando ela à venda no mercado de novo e ainda ganhando dinheiro. Vocês estão prontos para entrar aqui, gente? Então vamos lá. Mais uma vez, feliz 2023 e seja bem-vindo à sua casa aqui na praia de Shangri-La, no Rio Grande do Sul. Olha só, gente. ó. Tem abertura para tudo que é lado. A casa é totalmente integrada. Olha só, aqui uma sala de estar. Uma, né? uma, duas, três, quatro, cinco ambientes só aqui embaixo na casa. E nós vamos explorar detalhe por detalhe, tá gente? Olha só. Aqui é a primeira sala de estar, vamos chamar de sala de leitura. Você fica lendo um livro aqui, curtindo a paisagem. Olha que lindo, gente ó. Maravilhosa essa vista. Linda demais. Aqui, então, a gente tem a sala de estar oficial, porque ele tem uma lareira ecológica, tá, gente? Ela tem... ela é álcool, mas tem um negocinho que parece a gás aqui. Não, ela é álcool mesmo, tá, gente? Aqui, revestida com mármore, MDF, televisor já tá aqui, tudo isso aqui fica. Olha o tamanho das aberturas, meu caro, todas as aberturas de alumínio. E aqui ficou privativo, ó. Olha só, essa vegetação aqui... Ela é verdadeira, tá, gente? Então você pode estar sentado aqui. Quem passa lá na Alameda não vai enxergar você, fica bem privativo. E você ainda tem vista pro lago daqui, ó. Olha que maravilha! Lindo demais! Tapetão aqui na sala de estar. Sofá ali pra quatro lugares mais dois, seis, mais duas poltronas aqui. Oito lugares aqui, mais seis lá. Mais espaço gourmet com churrasqueira que eu vou te mostrar. Já vamos lá conhecer. Olha só, aqui a mesa de jantar, gente, ó onde você vai fazer jantar maravilhoso vai desfrutar aqui com a sua família com os seus amigos oito lugares à mesa muito bacana cadeira estofada e cadeira de madeira nas laterais aqui a gente tem uma outra salinha de estar aqui vamos apelidar essa aqui carinhosamente a sala dos vizinhos <risos> aqui você chama o vizinho senta aqui toma uma cerveja né? Ou toma um suco, uma água, não sei se você toma alguma coisa <risos> Ou toma vergonha na cara e vem comprar essa casa, clica no botão aí né? Por que do vizinho? Porque aqui, todo mundo que passa aqui, você tá obrigado a dar oi, como vai? Boa tarde, bom dia <risos> Então aqui é a sala da propaganda, tá? Você faz a propaganda e chama os vizinhos para participar do seu churrasco Ó, Aqui então é uma sala de espera, vamos por assim, ali o hall de entrada, porta de entrada Pé direito alto, lindíssimo Olha que lindo esses lustres, gente Bacana, né? Aqui, então, gente, ó Duas poltronas, uma mesa de centro Olha só, meu cara Tem uma lupa e um espanador Olha que legal a Lupa pra você enxergar o cantinho E o espanador pra tirar a sujeira <risos> Tô brincando, ó Você tem uma lupa É casa de bacana, ó Olha só, gente ver pelo, oh, aumenta mesmo. Oh. <risos> Meus caros, essa casa aqui, vamos falar a verdade, ó. Oh. Ela tá com excelente preço. Hoje um terreno aqui no condomínio Bosques de Atlântica não tem quase a venda, tem acho que uns 2, 3, mais de 2 milhões e meio só o terreno. Essa casa está com ótimo preço. Aqui nós já vamos subir, tá? Só te mostrar aqui a cozinha primeiro. Olha que legal, gente. O piso é porcelanato. Polido um por um. E aqui tem um detalhe de pedra, ó. Olha que legal. Dentro da casa. Aqui um jardim também, de inverno. Aqui um vidro. Lá a garagem. A mesma pedra lá fora. Depois eu vou te mostrar a frente da casa. Fica até o final aqui, tá bom? Gente, ar-condicionado central aqui, ó. Cassete central. Aqui à minha esquerda é o lavabo, gente, ó. Vem cá. Olha só que lindo. Bem diferente, ó. Bem diferenciado mesmo. Olha que legal os papel de parede aqui, gente. Lindo mesmo. Espelho. Aqui tem, então, uma torneira. É, ela é, gente. Olha só aquelas... Aquelas torneiras chique. Que rico. <risos> olha só. Vamos lá desbravar mais. Quero te mostrar aqui a parte da cozinha, gente. Olha o tamanho dessa churrasqueira, meu, cara. Lindo, né? Toda revestida aqui em MDF. Aqui espaço para o carvão. Gigante também. Revestida aqui com mármore. Aqui também, gente, olha só o tamanho dessa bancada aqui. Torneira Monocomando, estira o cantor, né? Tira ali sai cantando. Fogão cooktop. Aqui tem a torre quente, formicro, geladeira. Até tá ligado, gente. Eu nem vou abrir aí porque vai que tem alguma coisa aí, né? Depois a gente vai querer tomar. <risos> porque tá quente aqui no sul-meio, cara. Hoje tá fazendo acho que uns 32 graus. Como é que tá o verão aí? Aqui era de serviço, máquina de lavar, tá prontinha. Ali os junker d'água quente. Aqui uma dependência de empregado, um dormitório de serviço com banheiro também. Aqui é o, é o quartinho de jogar, né? Que a gente fala, né? Como assim, digo? É assim, deixa eu explicar. Tudo que sobrou na casa, joga tudo pra cá. <risos> tem uma pia, tem um acesso pra rua pela minha esquerda. E agora sim nós vamos conhecer a parte de cima. Ó, oh, detalhe tá gente, tem uma lava-louça já, não precisa você vir e lava-louça, não se preocupa tá. Pode vir aqui que tem lava-louça, churrasco também o corretor vai fazer pra você. Olha que vista linda gente. E não sei se vocês notaram, essa casa, a arquitetura dela é bem diferenciada tá. O terreno, ele é quadrado tá, ele é em torno de 15 por 35, mais ou menos isso tá, ele é um pouco irregular. Mas por que, que ela é diferente? Porque a casa, ela é em 90 graus no terreno, ela é virada em 90 graus. Se você notar, a frente da casa é assim, ó. Por que assim, Diego? Ela é virada para o leste. Aqui assim é o leste, aqui assim é o norte. Então, mesmo que ela tenha uma posição solar do terreno norte, que é para cá, a casa tem a posição leste, sol da manhã. Olha só, bem iluminada a casa, tá a gente? Isso que está um pouco nublado hoje, que legal o projeto, né? A arquitetura é maravilhosa, né? Faz toda a diferença no seu projeto. Agora a gente vai conhecer, então, as quatro suítes aqui em cima. Vem comigo. Existe uma possibilidade, eu vou te mostrar depois, de você transformar a, a suíte, né? A quarto de serviço em suíte do vovô ou da vovó, né? Ó, aqui é a porta de entrada, gente, ó. Pé direito alto com vidro. Aqui... Aqui, esse vidro na escada É aquele vidro que Você, mulher, né? Vem com vestidão branco caminhando assim Bem devagarinho para as vizinhas ver se vestido novo Ai, <risos> ai, ai, né? Olha só, gente, ó Pé direito da casa aqui Vidrão de novela, hein? Olha só, papel de parede em toda a parte aqui da casa Nos dois lados, ó Aqui, à minha direita, a primeira suíte Seja bem-vindo, então uma bela suíte de casal olha que linda gente uma sacada aqui virada pro lago também ó aqui gente olha o detalhe ó cabeceira estufada couro papel de parede deixa eu te mostrar aqui olha só só que vista linda olha só vamos fazer aqui ó baseado em fatos reais puxa a cadeira vamos sentar aqui vamos conversar o que, que falta para você vir para o rio grande do sul o que que falta para você vir conhecer nossa praia o que falta para você vir morar aqui sair do movimento sair da preocupação com a segurança sair da fila de carros <risos> tem gente que leva mais de uma hora para ir trabalhar meu cara eu trabalho às 9 chego às 9 no serviço eu saio 10 15 para as 9 de casa ainda chego adiantado Gente, nossa praia aqui, Capão lá tem tudo que você precisa para ter uma qualidade de vida maravilhosa. Vou guardar o seu contato, tá bom? Aqui embaixo tem meu Instagram, me chama lá no direct e eu posso responder para você todas as suas perguntas referente à nossa praia aqui, tá bom? Olha que linda gente, que sacada maravilhosa, ó. Olha só, o terreno do vizinho é igual esse aqui, ele está virado para o norte. Esse aqui ele tá virado o leste, gente Olha só, a casa toda 45 graus No terreno, né? Linda, né? Piscina em concreto, uma piscina grande, gente ó Maravilhosa E essa é a primeira suíte a Recém. Temos mais três suítes, você tem que ver a suíte master Que linda que é já tem, já tem split aqui Olha o tamanho do banheiro, gente Banheiro do casal Grande, né? Muito grande Até aliás, o um sanitário lá no canto o box no outro e a pia no outro aqui nenhuma luz ligada e bem iluminado vocês viram que detalhe legal aqui então gente ó, a segunda suíte de casal também aqui tem uma bela cama de casal até ficou um pouco grande aqui para o ambiente mas ficou lindo assim a decoração guarda-roupa duas portas também papel de parede essa aqui estofada aqui atrás aqui a gente também tem uma sacadinha ó eu vou acessar aqui para você ver. Tem uma floreira aqui Tudo isso aqui faz parte da sua casa, tá? Não se perde Bom, Uma floreira aqui Ali em cima é o abrigo dos carros, da garagem E esse aqui é o condomínio Bosco de Atlântida E esses são seus vizinhos da frente <risos> E esse é o vizinho do lado, né? Agora vem cá, olha só Vamos lá conhecer a terceira suíte Aqui é o banheiro, gente, ó da, Dessa aqui Olha que legal, gente, ó, uma suíte americana Suíte americana é quando um banheiro serve dois dormitórios, tá? Aqui, então, temos a Cuba, que pode estar tá sendo usada Enquanto o morador de lá pode usar a parte do box, tá bom? Morador de lá Ó, aqui é o quarto dos guri Como é que fala no Rio Grande do Sul? Dos piá, dos guri Paulista, eu sei que fala moleque Não sei como é que o carioca fala Mas é das crianças, né, gente, ó dois quartos, duas camas aquela cama lá gente ela puxa embaixo sai outra também então você pode trazer o seu vizinho aí de Porto Alegre da capital para vir passar uns dias com seus filhos olha que legal esse papel de parede gente aqui já é outro a casa tá cheirosinha tá prontinha é maravilhosa agora vocês estão prontos para entrar na suíte Master gente olha que linda seja bem-vindo a sua suíte Master aqui na praia de Atlante da Shangri-La. Olha que vista cinematográfica, meu cara. Vai dizer para mim, esse preço dessa casa, esse custo e benefício, você com cartão postal nos seus pés, na sua cama, é barato demais, meu cara, é barato demais. Essa casa vai vender logo, não perde tempo, gente, vem ver esse imóvel. Ah, você já tá vendo, né? Vem comprar. <risos> Esse imóvel que vai vender rápido Lustre aqui, gente, de cristal Uma cama aqui maravilhosa do casal Cabeceiro totalmente estofado Espelho para tudo que é lado aqui Ar-condicionado já tá aqui, olha só, gente, ó Ar-condicionado tá aqui A gente tem um closet ali que eu vou te mostrar Banheira de hidro tá ali Duas poltronas de sofá pra cá Vista pro lago pra lá E vista pro lago pra cá 180 graus de vista, gente Olha que lindo Enxerga inclusive até a piscina do vizinho daqui <risos> Gente, esse é o condomínio Bosques de Atlântida Um dos condomínios mais lindo por natureza Por que Bosques de Atlântida? Porque nós temos 4 hectares e meio de bosques Onde você pode fazer uma trilha nativa Pode levar os seus filhos a, a brincar na casinha da árvore É muito bacana, gente, o condomínio Aqui é um closet, então, gente, ó ela tem duas portas que podem... Ser fechadas, espelhadas. Prontinho para você vir usar. Uh, e aqui à minha direita, gente, ó, nós vamos à minha esquerda, nós vamos acessar a suíte do casal. Uma banheira de hidromassagem. Banheira do casal. Olha até a banheira tem forma de coraçãozinho, gente. É de se apaixonar isso aqui aqui. Aqui mais uma cuba, gente, ó, maravilhosa. E um espelhão aqui de fora a fora, o box tá aqui, um chuveiro, a gás, e a parte sanitária tá aqui também com mais uns detalhes para você fazer decoração aqui, gente. Casa linda, hein? Maravilha, maravilhosa. Gente, muito obrigado por ver o vídeo até aqui, quero te agradecer de coração, quero te desejar feliz 2023 e sempre lembrando você não precisa de dinheiro para comprar você precisa de sabedoria peça a deus uma sabedoria uma ideia ele vai te dar você pode mudar a sua vida meu cara acredite essa casa pode ser sua um imóvel desse nicho pode ser seu mesmo que você não compre comigo não duvide é só você estudar se empenhar que Deus sabedoria quero agradecer mais uma vez ter visto o vídeo até aqui entre em contato essa casa vai vender rápido um abraço, seu amigo corretor, Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo, gente. Até mais. Tchau.